Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero aqui te apresentar uma oportunidade única e exclusiva, a qual muita gente está me pedindo, tá? Esse e-book maravilhoso, esse e-book top, né? Não é porque realmente ele é meu, não, tá? Mas eu fiz esse ebook book pensando nas pessoas, tá? Porque eu sempre acreditei na abundância. Eu quero ajudar muita gente com meu conhecimento, tá? Nada adianta a gente ter um conhecimento e não compartilhar. Então eu resolvi compartilhar a pedido de muita gente, certo? É, esse maravilhoso e-book, ele é mais de 160 páginas, certo? Totalmente aqui, todo personalizado, certo? E quem realmente adquirir, pegar esse e-book, já vou passar com o nome seu já personalizado, como está aqui no exemplo aqui da Dianville, tá? É uma de nossas clientes que adquiriu com a gente certo o e-book ok e mais tá se você adquirir esse e-book tá eu vou te dar um presente para você surpresa vai ser uma surpresa tá eu não posso falar porque se eu falar então vai deixar de ser a surpresa então somente para as primeiras dez pessoas apenas que eu vou estar liberando esse presente tá Um presente que nada se compara com outras coisas tá bom então vai acompanhado junto com o e-book aqui o original tá e-book perfeito que vai totalmente aqui exclusivo para você certo e que se você ah, mas que quanto custa esse e-book, Miguel? Esse ebook book ele custa apenas 15 reais no Pix, certo? E para você que não me conhece, eu me chamo Miguel, eu sou o criador e o produtor fundador, né, desse e-book tão top, tão maravilhoso, OK? Eu quero poder te ajudar muito com esse conhecimento, eu quero poder compartilhar muito mais com você. Pode ter certeza disso aqui, tá? Então, se você se interessou, você gostou da ideia, cara, clique aqui embaixo aqui no botão aqui do WhatsApp e vem falar comigo para a gente poder né, fechar e concluir aqui a tua venda e assim você me passar seu nome, ok? E eu poder colocar aqui no teu e-book, certo? Que você pode estar tá aplicando todos os processos que tá aqui, ok? Você pode seguir as estratégias, você vai poder saber mais sobre, é, também Google, certo? Você pode também pegar esse e-book, e você pode dar de brinde, né, para um cliente seu. Você que é afiliado, você está começando agora. Você que quer entender mais sobre o e-book, cara? Muita gente está me pedindo isso que exatamente, exatamente que eu tô fazendo este anúncio, porque a galera está pedindo bastante, certo? Então, o e-book 100% aqui feito mesmo por mim, certo? Que é a qual são as estratégias que eu aplico em prol dos meus negócios online, ok? Usando a ferramenta aí do Google Ads, certo? Então, só você seguir o processo que vai ser tudo de bom para você. Então, não perde mais tempo, tá? Então, clique aqui embaixo. Tá? No ícone do WhatsApp, aproveita essa oportunidade que eu estou te passando para você. Por apenas R$15 no Pix. Beleza? Clique aqui embaixo. são embora.